Salve cachorro! Esse é o Matheus! Esse aí, né? e, e esse é o belgas TV. TV. E galera, a gente vai começar a fazer live stream numa nova plataforma que é a Nono Live. E a nossa estreia é sexta-feira. Então já vai no primeiro link da descrição, já baixa o aplicativo, segue o nosso canal na Nono, que na primeira live que a gente fizer, a gente vai sortear 3 mil reais em gift card. dá 100 gift card, 30 reais, então muita gente vai ganhar. E você não perde tempo, já vai lá, baixa o aplicativo, segue a nossa live, que já é sexta-feira o bagulho. O vídeo de hoje eu vou estar jogando com a minha. Na porque no vídeo que ela conseguiu skin pra mim, muita gente curtiu, muita gente pediu pra mostrar ela, então eu vou estar tá mostrando, jogando um duo com ela. Ela é meio tímida, então você então, assim, vai ter que se retirar agora. É, eu vou me retirar porque não gosto de ficar de vela aqui, não. É, então, pai, vai você aqui. já faz a tua boa aí, então Eu vou aqui no computadorzinho aqui do lado, já lança o romance tá aí no Free Fire, entrega o um emojizinho um de flor que eu tô indo embora. Tão é, tãozão. vai ficar aí de vai vela sim, Paulo, vai ficar vai de vela. Boa. Vamos que vamos aqui, rapaziada, ó. Vou brotar aqui na Bimazaki. Você já tá caindo junto, amor. Você já tá zanca cair junto. Agora dá para cair os Dois. Não, é que é o seguinte, galera. Faz um tempo que ela não joga o Free Fire e além disso, ela tá com essa conta aqui, ó. Amor do Renan, é um coração aqui, mas não tá aparecendo aqui. Por quê? Conta aí, amor. Você pode falar também. Porque eu meio que foi assaltada. Ela meio que foi assaltada e chegou o celular novo dela. E ela é tão esperta que não botou a conta dela alugar no Facebook nem nada e aí teve que criar outra. E esse nome não foi o que pedi pra colocar, tá? Ela que colocou, então ela Como foi é que você que é colocou. Hã? Como é que é o nome? É Amor do Renan nossa meu deus velho que nome é esse que nome é esse ó tá pouco rubi do amor ah e que é bom né Tião? porque aí ela vai jogar no aleatório, aí a pessoa não vai nem dar em cima porque vai ver que é amor do renan então é verdade né uhum. Já faz a boa, né? Já faz a boa, né, Matheus? Porque ele também não pode, né, jogar o Free Fire imagina ver uns caras aqui, pá. Querendo dar ideia, então a minha namora, você acha que pode isso? Aí já tá na boa. tem assim que é. colocar o teu também, então. Tem que colocar amor da. É, não vai falar o nome dela, então Ela não, não quer é. que o nome dela seja falado aqui. Mas aí entendeu. tem que o amor, dá então. três pontinhos. Dá é, três pontinhos. Aí o dela tem assim, que colocar o teu também, então. Ah, tem que colocar o meu também? Não, tem que colocar o meu, não. Só Just pra guimbar. Ela gostou da ideia, ó. Ah, ela é gostou justo. da ideia. Você gostou da ideia? Eu Você que pôs um vídeo pra você pôr. Mentira. Eu, não, mentira nada. Para de mentir. não vão achar que ia eu sou meu controlador. Ia ser namorada do Renan. É, mas aí não dá pra pôr namorada do Renan porque era muito grande. Então, aí. Então, aí você falou, então põe amor do Renan. É, eu sugeri só. Tem cara aqui. Hum, nem sim. sei o que, que tá achando, você tá achando o cara, como é que tá, ó. Você tá achando tô doidão. Com... Eu tô só com um Já é, vou vir sim, aqui, ó. Pistola. Já puxo o capa do bandido. Ah, você Cadê tá de... tu? Aqui, eu ó. Tô, eu tô sem arma. Você tá sem arma até agora? Só de pistola. Só de pistola, vem aqui que eu vou achar uma arma pra você aqui, amor. Vem e cá. Princesa, aqui né? tem famas. Você odeia famas, mas esse vai ter o seu que tem para hoje, ó. É, é só isso que sem tem. Bolsa, sem aqui, vem é. cá, vem cá, ó. Ó, tem cara Ai, tirando. Eu tô Não sei, eu acho que na moral, velho. Acho que é só é. com o TNC, a gente tá achando só os cara bons, tá ligado? Só aqueles. Sabe aqueles lá, só O menino Só os meninos Ah, você tá achando os meninos bons? É, só os meninos bons tá achando que... Ai, que é matei, bom. matei, amor. Ah, aí, ó. Faz tempo que ela não joga, mas ela jogava... Quando, quando eu já joguei com ela, que eu já joguei com ela, ela jogava mais ou menos. Mas é que faz tempo que ela não joga e o celular ela não tá acostumada. Que é o celular que ela comprou novo aí, então, né? Ah, não culpem ela, né, amor? É. Caraca, tanto frufru esse Tãozão nem parece. Aquele mal que ia no fluxo de rua. Você que, é bala. que pegava as menininhas no falando O nem me parece aquele usando Aqui ó, você toma você aqui a bala, amor Já dropei aí, já dropei Para com isso, vai deixar minha namorada constrangida sim. Que ela sabe que isso não acontecia já Ah, não acontecia Ela sei. sabe que eu sou um cara de família Então você tá mentindo, então, né, Tom? Porque não é possível Não é possível Ela sabe que você não sabe que eu sou um cara de família Sim É, <risos> viu? Agora você é um cara de família Eu, eu sou é. um cara de família, sim Tá tirando com a minha cara, é, então Você tem uma família, então você é um cara de família eu tenho uma família? Ah, então você é um cara de família. Ó. Ah, então pode ir né? Tá ligado? Que família que eu tenho? Tá, parece que eu tenho filho já, parece ah, o quê? A tua mãe, teu pai, eu. É, ah, tá. Então. Então tudo bem, né? Ah, é um cara de família, né? É, então tudo tem um. Né? Né? É, eu sou um cara de família. Você tô com arma ruim? Que arma que você tá? Sou de MP40. Opa, tem um cara. Você frente. quer que eu drope? Eu tô de AK. Ah, ó, o cara aí. Só o bom, vai, mata ele. Esse aqui eu vou deixar pra você, amor. Vai. Estoura ele. Vai, fura ele, amor. Fura é, ele. Mãe. Fura ele, amor. É. <risos> Quebra ele! Acabou minha barra! Vai, troca aí! Ah, tá. Depois de 10 anos aqui, matou o garoto bom, né, Tons? Garoto bom. Eu tô sem bala. Aqui, pode pegar. Ó. As balas tudo sua. Mentira, eu peguei um pouco só. Vai. Isso. Pega tudo. ó. Tem também Toma, aqui aí. M4. Caraca, você um cavaleiro mesmo, hein? Eu sou um Obrigada. cara, né? Muito bom, Tons. Muito bom. Nem parece capageste. Que capageste, Tons? Então? Dá licença. <risos> que isso? É, por acaso você tá achando o quê, Tons? Você vai me que difamar? Isso? Hã? Eu sou um cafajeste, amor. Eu acho que não. Ah, ela acha que não, pelo menos, né? Até onde eu sei, não. Ah, até onde ela sabe não, viu, tons? Aí, ó. É que depois que a pessoa fica abaixo ela muda vamos totalmente, né? Vamos subir lá né? pra cima. Oi? Depois que? Ela não, vai... eu tô falando com ela, tô falando com você, Tãozão. Dá licença, o <risos> que, que foi, amor? Ué, você vamos ficar aqui então muito fora. Ah, ah. Vamos subir lá pra cima. Ah, tá, ela quer subir lá pra cima, galera. Então eu vou acompanhá-la aqui pra defend... defender. Não, porque ela também sabe da tira, ela pode se defender sozinha. Mas ah, tá. é pra ser aquela dupla, aquele casal. <risos> Só o que? Só nos boot? Aí ela sabe pelo menos, ó Porque a conta antiga dela Ela vai lá, em vez de logar no Facebook Logar no bagulho da Garena O hum. que você fez, amor? Me conta o que você fez com a sua conta O que você fez com a sua conta, amor? Eu? Eu não, eu não tinha logado só é, Eu não tinha, não, tinha normal É, normal, né? Só como fantasma lá E agora? Como que você usa ela? Agora eu perdi. Tava cheio das roupinhas, mentira. vamos não gastava um diamante no jogo, galera. Eu tinha uma. É. uma qual que é aquela? Eu tinha a loirinha? A loirinha? Esqueci Misha. o nome dela. A Misha. É. E a roupa dela. É. E umas habilidades. É. Não, mas é verdade. Ela tinha as três habilidades. E ela eu tava gastou... no, quase no nível 40. Verdade, ela tava quase no nível 40, rapaziada. Ela jogava até que bastante. Ó, vem cá, amor, vem cá, ó. Tá vendo esse... Você viu esse gás já? Já. Não, então tudo bem. Eu... É. É o quê? Não, porque eu tinha jogado um... quase morri pra ele. Ah, tá. Entendi. É, você tava jogando, né? Você tava jogando na continha nova pra Oxi. testar. Vamos Oxi. ver. Eita! tô mentindo, Cadê? De onde? Cadê tá silenciado. Então? Eu acho que não é. É de amor. cima? Oxi. Não sei. Ali ó. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Aqui, amor. Vai. Você vai matar Cadê? ele. Cadê? Não tô vendo? Aqui, ó. Tá aqui pra baixo. Aqui o doidão. Onde? Ah, embaixo? Aham, uhum. bicho. Estou sem mira. Vai, então tá, vou estourar a cara dele, vai. Aqui, pronto, só capa. Só capa, amor. Só capa, aprende. Eita, Quem eita que ali. é o bandido? Eu não <risos> Como é que é, Tão? Como é que é? Quem que é o bandido? Ela ah, tá você, com muita vergonha aqui. Você que não é. Eu que não sou? Por quê? Eu sou o quê? Oi? Eu Hoje sou o vai é bandido sim, como você não é bandido. Por que Eu não sou bandido. Eu sou bandido? Não sei. O que você tá falando, então. Ué, você não roubou o coração dela? Então você é bandido, ué. Ah, então tudo bem. Bem doidão. Eu roubei seu coração, amor? Hum. Ai, cadê Olha o <risos> um descaso dela, então? Olha, o de descaso. Desse jeito eu vou terminar esse relacionamento. Ué, eu não botei muita fé que ela roubou, não, Tão. Também não botei muita fé, não. É que ela tá com vergonha. Por isso ela não quer falar. Olha pra câmera, amor. Olha pra câmera. Aí, ela não quer falar, ela tá com muita vergonha, galera. Então, desculpe aí se ela não falar muito alto, se ela não falar muito, que ela tá com vergonha. Olha a cara dela de vergonha. Tá com vergonha, é? Nossa, <risos> meu Deus, ela aqui. Aí, aí ela não fala do jeito que ela fala comigo. Aí, ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Vai, amor, você que vai matar ele. Calma que eu tô me curando. Ele tá vindo aqui, ó, 240. Ele tá vindo na minha direção. Eu vou deixar ele me matar, ele tá se você não matar. Vai, fura ele. Quebra ele. Vai, vou por aí. Ele. Vai, boa. Aí, ó. Você que matou. É, foi você que matou. Será que foi o pai daquele outro lá que eu tinha matado? É, eu não sei. Pode ter sido, né? É, é. Que é isso? Ô, oh, eu troquei aqui, ó. <risos> eu troquei minha arma. Vai, pega vai. a arma certa agora. Calma. Eita, até eu troquei minha arma. Caraca, velho. Dá licença. Peguei tenho MP40 aqui. Pronto. Eu tô de panela. Você é de panela? Ah, vou fazer o ritual de panela. Eu vou fazer o ritual de panela e você, não. Não vou. Então você vai fazer dele o ritual do panelão, então. Opa. Oh. Vai, ué. Então faz, quero ver. Não, não faz isso comigo. Vai, vai ter não, que fazer. Larga esse é, celular, não. vai ter que fazer. Não. Ela não quer fazer, Matheus. Não. Eu vou fazer o quê, então? Eu vou fazer nada. Vamos lá, amor. A gente já matou, ó. Já matei três, você já matou dois. Só tem os caras bons jogando, mas a gente tem que continuar aqui, vai. Vamos tentar pegar mais quilo. O que você achou da minha roupa aqui? Porque ela, ela odeia. Aqui, ó. Porque ela acha todas as roupas que eu faço umas roupas horríveis. E aí as roupas que tem chifre, ela não gosta também que eu use. Por que você não gosta que eu uso, uso as roupas que tem chifre, é, amor? que quê? não é chifrudo. Eu não sou chifrudo? Não. Então eu não posso usar as roupas que tem chifre? Não. aí se ele for chifrudo vai poder então? Sim. Mas é. eu vou ser chifrudo então? Você tá falando que eu vou ser chifrudo? Não. Então o que você tá falando? Ué, eu, Ué, eu tô respondendo Matheus. Ah, tá. Ué, quando for chifrudo vai é, poder, porque aí tem que, isso, que é baita. É, é, exatamente. Não, então tá, quando eu for, né? Então você acha é. que eu não vou ser, amor? Acho que não. Entendi. Acho que não. <risos> Acho que não? Que é isso, véi. <risos> Não, certeza que não. Ah, tá, entendi. Eu vou comprar uma Eu vou comprar uns negócios com chifre pra você usar, tá, amor? Não quero, não. <risos> Obrigada. Vem aqui, vem aqui, ó, vem aqui, que eu vou te jogar pra longe. Vem cá. Cadê? Tô aqui, ó, tô aqui. Vem cá, vem cá, ó. O que foi? Sobe aqui, sobe aqui. Aqui na onde? Aqui, ó, aqui em cima. Aperta no usar aqui. Isso, ah, vai. Agora pode pular, vai. Pula como? Aperta aí. Que? É. Aí, ó, viu? Aí você é lançado pra longe. Agora eu vou pro bailão, então... Ah, o vou... <risos> Ah, pro bailão, então, não. Você <risos> lembra da patroa que bailão, não? Tô te esperando aqui. Eu quase morri. Eita, bugou meu personagem. Meu Deus, e agora? Ih, eu quase morri. Nossa. Você me deixou com quase... zero. Que... Nossa, bugou demais, eu apareci. Ah, tudo bem, né, já que eu apareci. Tá bom, você quase morreu, amor? Eu morri, pô? quase. Como assim, mas quase, como, como você quase morreu? Seu, porque eu fiquei com quase... zero. Nossa, vida. olha onde você foi parar. Caraca, você foi parar muito longe. Meu Deus, Você é. quase me matou. Não, não quase me matou. É você que se tem se matou. Sim, eu sim, só... Você que falou, vem cá que eu vou te tacar longe. Ah, mas aí você foi pra longe, né? Que é isso, não? eu só queria se livrar da patroa, meu. querido tacar pra longe, ó. Não, eu não queria tacar pra longe, é que eu ia junto, é Aí, ó, eu já tô me aproximando. Eu não fiz nada nesse assim meio Caramba, tempo aqui. Você, que eu tô te esperando aqui. Eu só fui pra três festas. Tô aqui, te esperando. Vixe, então. <risos> o pau vai <e> comer agora. O <risos> O pau vai comer. Aqui, amor, eu tô aqui. Tô bem. Vai, vou ir vou, vou te seguir. Você que vai ser a comandante da família. Eu juro que tinha gente lá naquele lugar. É, então tudo bem, né? Já que tinha gente. Eu tô sem gelo. Você tem gelo aí? Não, não você também não tem uma, gelo. Eu tenho uma granada só. Então tudo bem. Olha, a safe já tá minúscula, amor. A gente não tá achando mais os caras, velho. Como assim? Não tá fazendo ninguém perto? Vai, vamos achar agora. Achei, aqui por baixo tem gente, ó. Tem gente? Ai, eu achei uma bolsa. Então vai. Vai, cadê, cadê? Minha cadê? Renona. Ali, ó. Cara aqui, cara aqui. Lá para lá. Onde? Fala disso. É... SE. Tá parecendo um mapa, amor. Só vê lá. Ali, ó. Tá vendo? Uhum. Então, ali, ó. Estou vendo. Não tô vendo Ixi, ainda. Ixi, tem os dois lá. Longe, ali, achei, achei os doidão. Achei os doidão. Eu tô sem mira. Tô furando de trás. Deitei um, deitei um. Ixi, tropicou no chão. você tava tirando no mesmo que o meu. Vai, fura o outro agora. Fura o outro. Pronto, já é. Você era. matou... Mas você tá matador, hein? Você tá matador. Você matou quantos? Ah, você matou dois, ué. Opa, achei a minha arma. Aí, aí qual que é a sua arma. Deixa eu ver. Ah, rambão? Não, MC 60 Então, essa daí é a. Ah, ah, é verdade, é M60, ah, né? é rambão. Ah, eu queria a rambão. Ah, você é fã da rambão também? Sim. Entendi. Vamos tentar achar uma rambão pra você, amor. É ela fã da rambão, Matheus. Se a gente estiver jogando no Squad, você não vai mais poder pegar a rambão. É dela agora. Ué, nada a ver. Se eu pegar, é meu. É então. dela agora, então. Você não vai mais poder. Fica quieto aí, ô gatão. Ai, poder, porque... Gadão é você, então. Você que é o gadão da Zero Meio. Ó. Não vem, não. Não vem, não. Que eu tenho uma namorada, então. é diferente de você. Aqui, aí, ó. Gente, cara aqui, cara aqui, negócio. ó. Vai lançar, logo, vai lançar logo a boca, ó. Vai, amor. Vai. Ah, desculpa. Mas você tá roubando tudo minha minha. Era, Não, Eu ia deixar você matar essa, só que aí. Aí, ó. Mais um, mais um ali, ó. Mais um ali. Vai, vai, amor. Isso aí é todo seu. Tá 285, 285. 285? É. Vai, aqui, ó. Eu não tô achando. Vai, amor, é 285 ali, ó, ó, ó. Tá, te tá atirando, tá, te ah, atirando tá. Vai, vai, vai, vai, matar ele Matei. Aí, matou, boa Só mais dois, só mais dois agora Ué, cadê esse, ué tá, tá, Tava... tinha 13 quase agora? Tinha tá, mas agora tem 4, é porque tá, caras se tá, Aí tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Não tá, tá, tá, não. tá, Não tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, só tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, só tá, tá, tá, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, Tá tirando ali, vai Estoura ele, amor, estoura ele, isso Aí, boiá, amor Ganhamos é. um pra E beijinho, ela tá com vergonha aqui.